Oi! Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do ArrubaGaJRD e olha como ele tá loiro, é, meus amores. Voltei pro loiro um tempinho, mas no vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha de maquiagem de uma marca que com certeza você conhece, já ouviu falar, provavelmente já comprou lá, ela, a CIA. Sim, você ouviu certo, ela mesma, a CIA, a fast fashion que a gente tanto gosta de comprar roupa, né? Eu pelo menos adoro. Agora tá no mercado de maquiagem. Eu, como um ótimo resenhista de maquiagem, não poderia deixar de comprar essa coleção pra vocês, pra tirar a prova se a Cia se saiu bem ou mal nos lançamentos desses produtos. Então, se você, assim como eu, tiver curioso pra saber tudo sobre a linha de maquiagem da Cia, desde as embalagens, fórmulas, performance, já deixa o like aí embaixo, se você falou por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo. Bom, pessoal, assim como eu falei pra vocês, eu descobri que essa colação existia pelo aplicativo, mas como eu moro no interior e demoro muito pra chegar, fui correndo pras lojas físicas comprar, porque obviamente ia é ser muito mais rápido do que pedir pela internet. Comprei um produto de cada categoria, tenho aqui um total de R$265,95 em todos esses produtos, que com desconto saiu por R$186,16. Então, aproveitando que eu já tô com a minha pele encaminhada, bora tirar esse efeito chapado e trazer um pouco de luz, sombra e cor pro meu rosto, com a paleta multifuncional para rosto número 1. Um. Dei um zoomzinho pra vocês conferirem a performance do produto melhor, mas antes disso, vou mostrar pra vocês a embalagem. O nome da linha simplesmente é Beleza C&A. Obviamente que a tipografia aqui tem o Ezinho de C&A, né, gente? Achei a identidade visual bem básica. Eu achei que combinou com a marca, que tem essa coisa mais fresh, assim, das cores, das formas. Uma parada mais atual, mas ao mesmo tempo, simples, gente. A embalagem não foge do comum que a gente já viu no mercado um milhão de vezes, mas das um milhão de vezes que a gente viu, geralmente funciona, né? Então foi uma aposta bem segura pra marca que acabou de entrar no mercado. Essa aqui é a variação que eu comprei, tá, gente? Com essas cores, que é a número 1, um. lembrando que existe uma número 2, que eu vou colocar aí em algum lugarzinho da tela de né, selão pra vocês, mas eu achei essa aqui mais apropriada pro meu tom de pele. Vamos começar com o contorno, tá? Lembrando que eu tô de primer, base, corretivo e pó, como eu absolutamente sempre faço as minhas maquiagens. Vou começar aqui com o contorno, ele parece uma fórmula bem fina, mas vou assim, pelo ar. Bom, eu ainda não terminei o contorno do meu rosto, tá faltando nariz e olhos, mas de imediato eu já posso dizer que eu achei uma fórmula fina, eu achei que a cor combinou muito pro meu tom de pele. No começo eu peguei um pincel mais fofo e fiz o assadinho, eu acabei eu acho que eu misturei um pouco com o blush, o que não me incomoda, mas depois eu troquei pra esse outro pincel aqui, que ele é mais denso, pra vocês verem mais fielmente a cor do contorno, e até o momento eu não estou incomodado. Vou pegar aqui um micro pincel, tá? No condomínio e fui fazendo o nariz no formato que eu gosto de fazer o meu contorno. E apesar de que a gente vai testar uma paleta de sombras na pálpebra mais tarde, eu vou só emendar esse contorninho aqui do canto interno do nariz na pálpebra e criar um leve lifting aqui nesse cantinho externo. Vou testar o blush da paletinha multifuncional, tá? Tô aplicando na maçã do rosto, nas têmporas inclusive vou aplicar em vários lugares do meu rosto porque é assim que eu gosto. Às vezes as pessoas me questionam aqui nos comentários por que que eu aplico blush nesses lugares? Gente, porque eu quero. Pra mim, a maquiagem é isso, sabe? Você fazer o que você quiser e experimentar Porque se fosse pra seguir cartilha Não precisava ter tutorial no YouTube Todo mundo fazia a mesma maquiagem O resto da vida não precisava lançar produto Não precisava ter nada de diferente Inclusive eu recebi um comentário essa semana falando Nossa, estragou a maquiagem depois que aplicou o blush Não faça igual a sua, amor Tá muito fácil pra você, não tá não? Passar de novo pra quem não gostou, ó Aqui no queixo, que eu adoro E na topo da testa também, que eu acho que fica lindo Olha só, gente, esse aqui é o efeito do blush Achei que ele esfarela muito Ele esfarela fininho é de você pegar o pincel aqui e usar Também, mas eu achei que espalhou lindamente Não achei que manchou em nenhum lugar Assim como o contorno é uma fórmula fina Uma facilidade muito grande de esfumar Antes da gente testar o iluminador Eu vou aplicar uma bruminha, tá? Eu vou usar a Fix and Glam da Meslare E já já eu volto pra gente testar o iluminador Mas até agora eu tô gostando bastante E pra gente completar essa paletinha Vamos pra ele, né gente? O iluminador Ele não é totalmente dourado, mas ele não é Totalmente rosado Ele é um meio termo, e assim como as outras duas fórmulas dessa paleta, gente, esfarela facilmente, mas numa fórmula bem fina. Vamos testar aqui no queixo, né? Que eu gosto de começar, que é onde mais bate luz. Ficou num fundo bem claro na pele. Eu gostaria que fosse um pouco mais escuro. Mas por só ter duas variações dessa paleta, né, gente? Essa aqui que é a mais clara e uma outra mais escura, eu entendo o porquê dessa cor aqui. O reflexo desse iluminador é bem bonito. Ultimamente eu tô gostando de usar um iluminador fortíssimo aqui na frente, mas as laterais eu gosto de dar uma esfumada com o próprio blush, uma atenuada. Né? Ainda brilha Mas aqui no meio vocês vão ver ele em força total hoje E olha só gente, eu gostei bastante Da performance dessa paleta Em suas três fórmulas Tanto do contorno, do blush e do iluminador Eu acho que talvez o que mais incomodaria Alguém seria o fato da paleta esfarelar Mas assim como eu disse, gente É uma fórmula tão fina que se você passar o pincel Aquilo que ficou na paleta, você consegue usar de novo Mas absolutamente nenhuma das três fórmulas Manchou a minha pele, o que eu já estou bastante feliz Também gostei muito da escolha de cores De contorno e blush Iluminador não é a minha cor favorita, mas funciona e a fórmula é muito legal. Pra quem gosta de iluminador bem clarinho rosado, essa paleta número 1 um, com certeza vai te atender. Acho que a última coisa que eu não falei ainda foi o preço. Essa paleta de rosto custa R$ 79,99, mas com desconto eu paguei R$ 56,00 nela. Vamos fazer a sombra agora? Essa aqui é a embalagem da paleta de sombras, tá, gente? Ela se chama Essencial, seguindo a mesma linguagem estética e de design da paletinha anterior. A linha inteira, na verdade, segue essa linha Essa estética E a embalagem é igual, mudando apenas as bandejinhas dentro, né? O que a gente já viu em várias linhas de make diferentes Essa aqui é a história de cores Eu achei uma história de cores satisfatória Eu achei uma aposta segura pra ser o primeiro lançamento da marca Gente, retoquei o corretivo na pálpebra, Porque isso é uma coisa que eu sempre faço Em todas as resenhas de paletas de sombra, tá? Isso não serve pra intensificar a performance do produto Isso só serve pra gente dar uma chance justa Igual pra todas as paletas Já que sempre que eu tô usando make, eu uso o corretivo antes da sombra, né? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com o tom couro, né? Afinal, eu tô nessa vibe, né? Estou de jaqueta de couro hoje. Vou marcando aqui o canto externo e o interno logo em seguida. Vou vir agora no tom linho, que é esse aqui. Esfumando as bordas do tom couro, que foi o que eu apliquei anteriormente, o tom linho já tá dando uma leve esfareladinha a mais do que o tom couro. O tom couro eu achei bem tranquilo, tô usando um pincel diferente por motivos óbvios, né? Pela bandejinha, eu imaginava que ele ia ter um payoff diferente nos olhos Parece até que eu peguei essa cor aqui né gente Mas foi essa E tá meio que abrindo pro rosa Não é o que eu imaginei Mas até que eu tô gostando Vou voltar lá no tom couro E melhorando esses esfumados Entre um tom e outro E no tom seda Que é esse rosinho aqui Eu vou ir esfumando Entre uma sombra e outra O que eu achei que é um sombra talvez desnecessária Porque só de essa com essa Você já chega na cor dessa Sei lá, poderia ser talvez um tom neutro Mais profundo Pra o usuário ter a opção de uma maquiagem Mais marcante, talvez Vou marcar uma cut luz nessa maquiagem Tá? Lembrando que eu levo a minha cut Até as sobrancelhas, que como as minhas sobrancelhas São muito proeminentes, eu gosto De fazer uma maquiagem bem grande E vou nessa seda aqui, né Eu acho que foi é a última que eu usei, gente Quantos testes, né, aqui a essa paleta, eu, hein? Será que eu tô me confundindo, não? Enfim, vou misturando aqui só nessas laterais com um corretivo molhado mesmo, tá? Dá um acabamentinho nessas bordas. E desses tons, eu acho que o que vai casar com essa luz é o renda, que é esse primeiro tom aqui. Vamos ver. Nossa, eu imaginava que ele fosse ser um pouquinho mais metálico, gente. Ele tem um chipzinho de luz, mas vamos ver é como que fica no olho, né, gente? Afinal, eu sempre falo que o que importa é a performance no olho. Afinal, isso é sombra, não é maquiagem para as mãos. Olha, a primeira vez que eu tô encostando numa sombra, ela é bem macia. Não chega a ser amanteigada. Gente, não sei se eu tanto, não, essa sombra. Ela... Tem, definitivamente, uma pigmentação. E ela tem um shift de brilho e tal, mas não achei das mais bonitas. Vou testar aqui o tom paetê, então, que é esse lilazinho aqui. E eu vou só aplicar por cima, que não é possível que não fique melhor, gente. Não tô achando brilho essas coisas, não. Vou aplicar uma bruminha pra ver o que, que eu acho. Vou iluminar aqui o canto interno E eu acho que eu vou fazer a pálpebra inferior fora das câmeras Pra agilizar, mas vai ser nessas exatas mesmas cores Até que agora eu tô gostando mais um pouco, mas já volto E bom, pessoal, essa aqui é a minha sombra finalizada usando da palestinha da C&A Eu gostaria muito que tivesse um tom mais escuro Fosse ele neutro fosse ele puxado pro roxinho, né? Pra criar um pouco mais de drama pra essa maquiagem No final das contas, eu achei que ficou uma maquiagem bem básica Sendo bem sincero, mas querendo ou não A premissa era básica sem ser banal né? No final das contas, eu achei básica e banal também. Não falei o preço dessa paletinha pra vocês, mas ela custava R$ 79,99 e eu paguei R$ 55,99. Um centavo a menos do que a paleta de rosto. Que descontão, né, gente? Vamos passar agora pra a máscara de cílios Glam. Não vou me estender na embalagem, porque vocês já sabem, já dei o spoiler, que a linha inteira segue essa mesma linguagem de design, o que eu gosto bastante. E olha. Embalagem pretona, design bem bold, assim, de cara. Aplicadorzão, o que eu não gostei. Vocês sabem que eu gosto de um aplicador pequeninho, porque eu tenho olhos pequenos. Observem bem que os meus cílios estão bem sujos de maquiagem. E eu vou aplicando com vocês. Os meus cílios de cima são bem retos. Então, talvez, vocês confiram melhor o resultado nos cílios inferiores. Mas, gente, ainda não sei quanto a fórmula, mas o pente é bem eficiente. Olha, se vocês verem bem... Ele tá separando bastante os fiozinhos. Essa máscara tem cheiro de alguma flor, que eu não sei explicar. Ou de algum cosmético que tinha cheiro de flor, gente. Não sei se é cheiro de rosas. Achei inusitado pra uma máscara de cílios esse cheiro. Não sei nem se foi é proposital, não sei se é fragrância ou se é só cheiro da fórmula. Mas achei cheirosinho, gente. Olha só, nos cílios inferiores, vocês conseguem ver bem melhor a performance de uma máscara nos meus olhos. E bom, gente, os meus cílios estão pretos, estão bem separadinhos e estão definidos. Como vocês sabem, eu sempre finalizo os meus cílios superiores usando cílios postiços, independentemente da maquiagem. Mas eu acho que vocês conseguem ter uma ideia bem legal pelos meus cílios inferiores. Até porque a sombra é bem clarinha aqui embaixo. E vocês conseguem ver o quão definidos os meus cílios ficaram. A máscara de cílios para olhos Glam custa 45,99 e com desconto eu paguei 32 e 19. Vou colar os meus cílios postiços e eu volto pra gente aplicar o lápis juntos e eu dar a minha opinião. Bom, gente, cílios colados, nada que dê muito efeito pra vocês prestarem mais atenção na sombra mesmo, antes das minhas conclusões finais. Vamos testar o lápis. Eu não sei ao certo quantas cores de lápis foram lançadas, mas eu sei que foram lançados neutros e coloridos também. Eu lembro de ter visto no display lápis azuis, laranjas, nada que me interessasse. E de neutros eu vi o preto e o marrom e como especialista em lápis preto era de se esperar que eu fosse comprar o lápis preto mesmo, né gente? Esse aqui se chama Pretinho Básico e a gente pode observar que a C&A realmente se sou muito em ser criativa e inovadora com os nomes. É o lápis delineador para olhos com a embalagenzinha preta, também transparente, nada que a gente não tenha visto no mercado anteriormente, nada que eu esperasse de diferente vir de uma linha nem tão esperada, mas que faz muito sentido da e Apliquei o lápis e borrou a máscara embaixo, né? Achei que a máscara já tinha sacado numa hora dessas. Pelo menos o lápis funciona, né? E com isso, concluímos os olhos, né, gente? Lembrando que esse lápis de olho custa 23,99 e com desconto eu paguei 16,79. Eu lembro também que na loja, os lápis neutros, né? No caso, esse preto e o marronzinho que tinha, estavam custando menos do que os coloridos. O azul, o laranja, etc. Bom, gente, pra finalizar a esse look de hoje, vamos para o batom essa aqui é a embalagem do batom nada de novo nessa altura da resenha, não esperava esperávamos também de embalagem eu comprei esse batom às cegas uma coisa que eu não gostei é que não tinham testers nos displays, a gente não podia ver as cores, mas graças a Deus era exatamente a cor que eu tava pensando, e baseando unicamente pelo nome, gente esse aqui é o batom líquido mate no tom terracota, e é exatamente o que eu tava pensando, que eu tava comprando graças a Deus, que não tinha testers não tinha, tipo, nem foto dos produtos, eu achei muito na verdade a única coisa que tinha nas fotos eram as cores das sombras sabe mas senti se falta da cor dos batons vamos testar aqui nos lábios Gente, não quero me precipitar mas eu posso estar um pouco obcecado com esse batom e me olhando aqui no viewfinder da câmera que inclusive eu não consigo desgrudar os olhos, né eu tinha que estar olhando pra vocês mas eu tô olhando pra mim mesmo no viewfinder da câmera fiquei um pouco obcecado com essa maquiagem a gente já sabe que o batom da C&A não gruda igual o da Virginia, né? E eu usei uma camada só desse batom. Gente, eu juro por Deus! Como eu não tava com altas expectativas quando esse batom... Porque eu comprei esse batom às cegas, sem saber que cor que eu tava levando exatamente. Tudo bem que eu acho que talvez um batom mais frio combinaria com essa maquiagem. Mas eu já tenho certeza absoluta que eu vou usar esse tom aqui em várias das minhas outras maquiagens. Afinal, a maioria das minhas maquiagens são quentes, não frias, né? Eu paguei quanto nesse batom, gente? Que eu não lembro. Esse batom custa e eu paguei Paguei 25 e Eu vou voltar na C&A urgentemente para comprar outros tons desse batom, gente. Esse aqui é o terracota. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tô usando uma camada desse batom, sem lápis de boca, sem absolutamente nada, só o batom mesmo. Ó, Tranquilíssimo de usar Eu normalmente não uso batom mate Eu sempre coloco um gloss por cima, né? Deixa de ser mate Mas esse aqui até o momento tá muito confortável Ele já tá totalmente seco Eu vou fazer um teste aqui nas costas da minha mão Ó, transferiu Pouquíssima coisa Usei um pouquinho de força também Mas você só encosta lá, tipo Ó Não tem transferências maiores Mas se você, tipo, forçar mesmo Aí ele transfere um pouquinho. Eu achei, assim, a taxa de cobertura e a taxa de transferência excelentes. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom. Pra gente conversar a respeito dos meus pensamentos. Em relação à linha Beleza de CIA. Bom, gente. Esse aqui é o resultado final da minha maquiagem. Com a linha completa de Beleza CIA. Começando lá do comecinho. A gente tem a paleta multifuncional pra rosto. Essa aqui é a look do dia número 1. Um. Eu confesso que eu gostei bastante da fórmula dessa paleta. Vocês não me viram reclamar dessa paleta. Ao além do fato de que ela esfarela, mas se tratando de uma paleta para o rosto, eu achei a pigmentação dela excelente, eu achei a fórmula dela fina no ponto certo, é uma fórmula absolutamente e perfeitamente bem misturada, eu gostei muito da seleção de cores, achei que o contorno para pele claras e médias é bem democrático, lembrando que existe uma segunda versão dessa paleta com tons mais escuros, que é a número 2, o tom de blush é o meu tom de blush literalmente favorito, esse aqui é o tom de blush mais básico que você pode encontrar em qualquer paleta, e eu gostei muito de ver ele aqui, assim como o tom do contorno dele também é muito democrático, para peles claras, médias Até mesmo para tons mais profundos Mas pelo contorno para peles mais escuras Eu compraria a outra versão O iluminador eu achei ele belíssimamente lindo Na questão assim, de pigmentação Ele é muito bonito, ele reflete muito bem Não é o meu tom de iluminador favorito, tá? Aqui na bandejinha a gente enxerga ele Como um tom intermediário entre um dourado e um rosa Na pele ele puxa mais pro rosado Eu prefiro iluminadores que são bem aquele meio termo mesmo sabe Bem aquele champanhe Ou que puxem pro quente Mas por só termos duas versões dessa eu entendo porque esse iluminador tá aqui. Mas no que tange a fórmula, realmente é muito boa. Todas as três fórmulas são extremamente finas e fáceis de esfumar. Eu acho que o que vocês me viram reclamar dessa paleta aqui foi o fato dela esfarelar. Mas ao mesmo tempo, ela esfarela tão fina que o que cai aqui, você usa se você quiser e não tem maiores problemas. Não manchou a minha maquiagem, esfumou com extrema facilidade. Eu simplesmente amei. O que talvez eu reclamaria, gente, seria o preço, sendo bem sincero. Tudo bem que eu paguei 56 reais, né? Eu paguei com Conto e não paguei um preço ok, mas o preço original dela é R$ reais. Tenho aqui algumas outras paletas de Jupe XT, por exemplo, essa aqui só é de blushes, né? Mas tem outras duas versões com contorno e iluminador. E essa aqui da Meslari, que é assim como a da Serie também, é contorno blush e iluminador. Elas têm cores bem semelhantes, tá? Eu acho que o que vai mudar aqui, na verdade, é só o tom do contorno, que o da Meslari é um pouquinho mais escuro e o iluminador é um pouquinho mais quente. Eu não sei dizer pra vocês o preço de cabeça dessa paletinha aqui da Meslari, mas definitivamente é mais barato do que essa da CIA. De qualquer forma, é uma paleta muito boa, com uma fórmula muito fina, pigmentação no ponto certo, está definitivamente aprovada por mim, vai ficar na minha coleção. Numa nota não tão elogiosa quanto a paleta anterior, agora nós vamos pra paleta de sombras, de C&A. A C&A veio apenas com uma aposta na história de cores da paleta, o que não me incomodou. Pra falar a verdade, eu achei essa história de cores muito linda, que é um básico, mas sem ser de qualquer jeito, sabe? Realmente achei a história de cores muito linda. Já se tratando das fórmulas, eu tenho alguns problemas. Os tons mate que são esses três aqui da ponta que são o couro, renda e o linho eu acho. Deixa eu não sei se eu já consegui decorar as cores dessa paleta, mas não são os tons couro, seda e linho. São muito bons, eles têm uma pigmentação o suficiente pro tom deles eu realmente tô assim, com uma sombra satisfatória hoje. Não é a sombra que eu estava planejando fazer hoje, não é uma sombra uau mas definitivamente eu tô com uma sombra bonita não tem como eu ser injusto e dizer que esse olho aqui tá feio. Mas a minha reclamação vai pra essas sombras shimmer, né? Essas sombras com brilho. Eu entendo que a premissa da paleta é ser básica, mas básica não significa não ser competente ao máximo que você puder. Você pode sim fazer uma paleta neutra que tenha bastante efeito e você deixa para o usuário decidir deixar mais forte, deixar mais fraca a maquiagem, o que eu acho mais interessante. Eu com toda certeza cortaria alguma dessas sombras shimmer aqui para colocar um tom de marrom mais escuro. ou até mesmo substituiria essa aqui, apesar de que ela performou belíssimamente. Mas esses tons aqui metálicos, gente, realmente foi uma luta. Vocês me viram como mas usando o Renda, se eu não me engano, que é esse amarelinho aqui. Eu achei que ele não tem pigmentação o suficiente brilho menos ainda. E essa última característica, infelizmente, se repetiu em todas as outras duas, né? Em todas essas três sombras. Elas não têm brilho o suficiente. Você passa, você não vê ela assim brilhar, performar mesmo se você observar aqui na minha sombra você definitivamente consegue ver o brilho delas mas é um brilho muito insatisfatório na minha opinião, podia ter muito mais potencial essa paleta aqui eu percebi que ela deu uma leve estarelada mas nada que manchou aqui embaixo então não é uma paleta difícil de trabalhar de forma alguma eu consegui esfumar com muita facilidade todos os tons, mas de verdade gente fiquei um pouco decepcionado com os tons shimmer, quero muito que a ACA lance outras variações dessa paleta investindo mais em pigmentação tal talvez em mais tons matte, e se for colocar tons shimmer ou tons de brilho, tons de glitter, sei lá e realmente trabalhem bem a fórmula pra trazer efeito, gente porque com certeza é uma paleta que tem potencial e pra relembrar o preço, né, R$79,99 no preço comum, eu paguei R$55,99 pra sombra eu já choquei esse preço, apesar de que sim, eu acho que a fórmula dos shimmers precisa melhorar bastante Tá, não é nem um pouco não, é bastante mesmo. Vamos passar para a máscara de cílios Glam de Cia Como eu digo várias e repetidas vezes aqui no canal, eu não sou tão exigente assim com máscara de cílios quanto eu sou com outros produtos, porque o que eu procuro numa máscara de cílios é que ela deixa os meus cílios pretos, definidos e penteados. Definitivamente essa máscara aqui me trouxe absolutamente tudo isso hoje. Se tratando da embalagem, não tem nada de especial, mas ao mesmo tempo não é nada que vai te fazer falta. O pente dela é um que a maioria das pessoas gostam gosto bastante, ao contrário de mim, né? Esse peixe aqui, ele é bem volumoso. Eu gosto de pentes menores, mas ao mesmo tempo, eu achei que ele pinteou os meus cílios de um jeito muito bonito. Eu tô usando cílios postiços, né, gente? Nos cílios superiores. E eu tô de delineado também. Mas vocês conseguiram ver claramente, né? Hoje mais cedo no vídeo, quando eu dei aqueles unsão aqui nos meus cílios inferiores, que ficaram bem penteados, ficaram definidos, ficaram os cílios muito bonitos. E é uma máscara, não que isso importe tanto, bem cheirosinha, gente. Eu sinto que ela tem um leve cheiro de rosas. Não sei se loucura da minha cabeça, mas eu senti isso nessa máscara de cílios aqui o preço dela é 45,99, paguei R$32,19 e por mim tá aprovado, gente, assim como eu falei pra vocês não sou tão exigente, mas são essas as características que eu acabei de delatar pra vocês, né, da minha experiência e sinceramente eu tô muito satisfeito por R$32,19 eu achei ok essa máscara de cílios aqui definitivamente eu tô com vontade de usar essa máscara de novo. O lápis de olho pretinho básico é o básico do básico do básico em todo e qualquer aspecto que que você espera de um lápis de olho. Não esperava grandes coisas da identidade visual e tô satisfeito com isso, não me importei tanto e esse lápis de olho aqui me surpreendeu quanto a fórmula. Em poucas passadas eu já consegui deixar a minha linha d'água bem pretinha vou fazer um swatch aqui pra vocês, né? Porque, por que por não? Bem pretinho mesmo e é um lápis definitivamente macio tanto que eu acabei de quebrar a ponta do lápis né gente? Mas é porque eu boto força demais desnecessariamente. Mas voltando ao assunto pigmentou numa facilidade extrema este lápis custa 23,99 e eu paguei o valor de 79 com desconto. Definitivamente valeu a pena. Com certeza eu vou voltar na CIA pra comprar mais cores desse batom. E eu acho que eu vou aproveitar e comprar o lápis marronzinho também. Os coloridos, eu posso até comprar pra testar pra vocês lá no Instagram, né? Mas usar assim não sei muito. Mas o lápis preto, gente, eu amo. Se vocês olharem aqui, olha, esse aqui é o meu potinho de lápis. Tem muito mais preto do que colorido. E esse aqui... Já vai direto pra colação, aprovadíssimo da minha parte. E agora, na minha opinião, uma das grandes estrelas do show. Wow. Ele. O batom líquido mate de Cia. Vocês me viram aplicando esse batom enquanto eu tava fazendo essa maquiagem e eu ainda tô incrédulo mesmo que eu usei só uma única camada de batom. Eu tava esperando que essa fosse uma fórmula que eu precisasse fazer duas camadas, não que isso seja algo inédito obviamente eu já resenhei pra vocês aqui vários outros batons que tem essa capacidade de cobertura em uma única camada, mas por se fosse tratar de uma linha recém-lançada, eu não imaginava que a curadoria de fórmulas ia ser tão boa eu tava esperando ser muito mais negativamente crítico nessa resenha mas na verdade eu tô saindo muito surpresa Acho que as minhas críticas mais ferrenhas mesmo foram só a respeito da paleta de sombras, mas o restante eu achei muito satisfatório. E o batom definitivamente é um que vai me fazer voltar na Cia pra comprar as outras cores. Olha só esse batom. Não transfere, exceto que você realmente... Tipo, faça isso aqui, ó. Ó, saiu um pouquinho, mas chega minha boca tá doendo também, de tanta força que eu fiz. E ainda assim, tem pigmento na minha boca, pra vocês verem. É um batom extremamente confortável, não fica grudando nos lábios não sei mais como descrever porque eu já rasguei elogios o suficiente pra esse batom e eu tô extremamente satisfeito com ele. Lembrando mais uma vez que esse batom custa R$35,99 e com desconto eu paguei R$25,19 gente, por R$25,19 esse batom aqui tem performances muito melhores que batons muito mais caros que eu já testei, sendo bem sincero com vocês e que eu tenho aqui na minha coleção, eu sinceramente quero voltar pra C&A hoje ainda pra adquirir as outras cores, porque definitivamente, gente, pra mim, acho que os meus Favore de soro, acho que a paleta é multifuncional de rosto E o batom, assim, pra não incluir tudo, né Máscara de cílios não vou colocar porque eu não sou muito exigente Se eu fosse colocar mais alguma coisa Eu colocaria o lapizinho de ceia, porque eu uso muito lápis preto E eu também quero marrom agora, depois de ter testado Bom, pessoal, então é isso Eu quero concluir esse vídeo Depois de ter dado a minha opinião em todos os produtos de maquiagem Dizendo que apesar da Ceia vender maquiagens pelo aplicativo E também na seção de perfumaria Eu não esperava uma marca de fast fashion lançar a própria linha de maquiagem Mas ao mesmo tempo que eu não esperava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 isso faz muito sentido. Essa linha não é exclusiva de maquiagem, tá certo? Ela tem outros produtos pra corpo e tal que definitivamente eu não me interessei em comprar pra resenha pra vocês, porque pra mim o mais interessante foi a maquiagem, gente. Mas no que se trata de maquiagem com certeza, essa linha tá aprovada pra mim. Mas eu acho muito importante eu frisar também uma coisa, gente, que tá bom, mas tem onde melhorar sim que é na paleta de sombras, tá? Mas eu não esperava menos também não, né, gente? Porque a Cia tem dinheiro pra fazer uma fórmula boa, né? Uma curadoria de forma. Então, eu estou muito feliz que eles fizeram o dever de casa deles. E espero que eles façam o dever de casa nas paletas de sombra a serem lançadas futuramente. Mas tirando isso, essa linha definitivamente tá de parabéns, na minha opinião. Gente, aprovadíssima por mim. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me ver testando e dando as minhas opiniões a respeito da linha Beleza C&A. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. De de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem várias rezinhas de maquiagem de várias marcas diferentes, roda uns videozinhos atrás aí no canal que você vai encontrar a Bichol, da Conde 1 Grama, da Avon, da Mizlar e de várias outras marcas, confere aí que tem muito conteúdo de beleza por aqui, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, Eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok nas minhas outras redes eu também falo de maquiagem unhas, beleza, mostra um pouquinho da minha vida pra vocês comentem aí embaixo o que, que você achou desse lançamento da CEA. se você já testou dos produtos e gostou, se você ainda não testou ou se você já testou e não gostou também, comentem